Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque em Manhã de Notícias. E nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o empresário Baiar Umbuzeiro, que é o presidente da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. E eu gostaria muito agora de, de, de chamar o Fernando de Maria, que vai nos apresentar a, a, as principais manchetes e de destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Desculpe, parece né? Bom dia, E bom dia também aos nossos convidados e internautas que nos acompanham pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com.br, Jornal BocNews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br, BocNewsTV. Você também pode acompanhar também pelo nosso site, BocNews.com, pelo nosso Twitter e demais redes sociais, além, é claro, da nossa rádio. Hoje... É, Fernando, nós estamos ouvindo, temos um problema aqui de conexão é, de áudio e enquanto restabelecemos a conexão com o Fernando, para que ele nos apresente as principais notícias e de destaques desta quinta-feira, dia 10 de novembro, nós vamos conversando aqui com o nosso convidado de hoje, que é o presidente da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, o empresário Baiar Cumbuzeiro. Bom dia, Baiar, obrigado pela presença. Hein? Bom dia, Chico. É, em que pese um clima não muito favorável Para a gente ter ampla e total liberdade hum. Para discutir alguns assuntos que, que são de suma importância aqui Para o nosso Porto de Santos ah, Mas a gente, com cuidado E, hum. obviamente, com um pouquinho de, de resiliência A gente vai, vai. falando aquilo que é, é possível Nesse sentido, Bairro, só para a gente começar... O que é que você, que é o um empresário do setor portuário, presidente de uma instituição importante nacional, que é a Arbitra, o que é que você espera do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Bahia? Bem, é... na verdade, é... em primeiro lugar, ampla e total liberdade, é? para que você possa... Falar o que pensa, porque ah, aliás isso está consagrado na Constituição, Constituição não bem, é? Né? E também de ir e vir, não é? Claro. E um cuidado muito extremo, sobretudo com as finanças do país. Tá. Que, queira ou não, está mais do que claro e evidente de que o governo que ainda sim, está instalado não é? ele produziu. É, uma vasta, é, digamos, reformulação Com relação às finanças brasileiras As estatais, sobretudo, passaram a dar lucro Enfim, Sim. recompusemos um pouco das finanças brasileiras Sim. E se você lembrar os governos anteriores Foi exatamente ao contrário Então a grande preocupação é que essas finanças todas que foram recuperadas, que elas é, sejam mantidas para não dizer até melhoradas com relação ao é, BNDES, as, estata, as estatais de um modo geral, não é? Porque é, como a iniciativa privada sempre se mostrou muito eficiente nas suas atividades, porque é a lei do comércio Ou seja, se o meu preço é bom Se o meu Sim. serviço é bom claro. Eu vou ter sempre Para quem trabalhar claro. O Estado é completamente diferente Você não tem como Digamos assim, quando você avalia é, Um serviço é, Que você deveria receber Na mesma proporção Do que você paga de tributos Você não tem como reclamar Então via de regra ah, o serviço público não é um serviço eficiente, é um serviço que é, deixa muito a desejar em todas as esferas seja ele municipal, estadual federal, então com a política da diminuição do Estado como um todo é, é, a gente obviamente é, vai, ter mais a vai ser mais eficiente e então a população é, vai se sentir um pouco mais satisfeita com aquilo que está recebendo mediante aquilo que está pagando de tributos. Né? Não, então, essa é a sua expectativa, portanto, em relação ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E na esteira dessa discussão, Bairro, eu queria aproveitar o gancho também para perguntar a você algo semelhante. Mas o que é que você espera do governo de Tarcísio Gomes de Freitas, em São Paulo, você como empresário do setor portuário, Tarcísio, que foi eleito governador de São Paulo, e pelo Partido Republicanos, ele ligado, eleito pela chamada Força Bolsonarista, em São Paulo. Bem, é, começando é, a dizer que o, o Tarcísio teve a oportunidade de mostrar a qualidade técnica e a, a, a capacidade de aglutinação é, liderando equi, equipes fantásticas que transformaram o Ministério da Infraestrutura para melhor com relação a uma série de desvios, uma série de, de coisas, está entendendo que, é, obviamente, essa foi uma das razões ...de ele ter conseguido ser eleito em São Paulo aqui... Sim. ...porque a gente que conseguiu quebrar aí uma hegemonia de muitos e muitos anos... 25 anos quase... Exatamente, ano. é, dentro de uma filosofia partidária que não é, do Fabri, não é a do Tarcísio... Sim. ...mas o Tarcísio é uma pessoa muito ponderada... ...eu tive a oportunidade de, de, de estar com muita Sim. frequência em função do Porto, etc... ...esse negócio todo... E, realmente, eu acho que ele tem tudo para fazer um governo fora de série. É uma máquina de trabalhar extremamente inteligente, muito aplicado nas suas coisas. Ele uhum. tem... é um sujeito que planeja muito bem e executa do jogo e da própria democracia. Senão, então, não, não é, é democracia. Não é verdade. verdade? E você acha, Bayer, né, com todas essas credenciais... Até porque o ministro, o governador eleito, Tarcísio Gomes de Freitas... Antes de ser ministro da Infraestrutura, ele foi, chefiou o DENIT, no do governo da presidente Dilma Rousseff. Perfeitamente. Então ele serviu a governos do PT e também a governos, no caso do, do presidente Bolsonaro. Você acha que ele vai ter dificuldade da relação institucional com o presidente Lula ou não? Ou acha que a relação será uma relação cordial, harmoniosa, como se espera? Eu, eu diria a você o seguinte... Eu acho que isso depende muito mais do governo Lula do que do Tarcísio. Sim. Qualquer líder, qualquer presidente da república com um mínimo de bom senso, não vai perder um colaborador como o Tarcísio, principalmente sendo governador principal, da, estado, da locomotiva claro, do Brasil. Claro, claro, então, eu, se tivesse no lugar dele, eu... eu não, sem teria uma, relação uma relação normal, normal, cordial, normal cordial e técnica, técnica, sobretudo agora. O interessante é engenheiro falar com engenheiro, advogado falar com engenheiro, com advogado. Para bom entendedor, meia palavra abaixo. <risos> no caso, serão dois políticos conversando. É... Muito bem, Maia. Felipe, já restabelecemos o contato com o Fernando e Maria? Se já restabelecemos, eu queria chamar agora o Fernando e Maria para que ele nos traga as principais notícias e de destaques do dia de hoje. Obrigado pela presença, Fernando. Bom dia. Oi, Chico, bom dia. Então, vamos aos destaques dessa quinta-feira. Inflação volta a subir após três meses de queda no Brasil. Defesa confirma dados sobre urnas, mas levanta risco. O país perde dois expoentes da Cruz, Campinas de Costa e Rodano Bulpin. Mortes, MCs da Baixada tem características de ação de grupo de extermínio. O PSD vai apoiar Lula e quer indicar dois nomes para compor o ministério. Aposta em Guarujá garante 64 milhões de reais em aposta única. Com virada sobre o América Mineiro, o Palmeiras levanta a sua 11 primeira taça do Brasileirão. E o Santos enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro hoje à noite situação das estradas, como é que está a situação neste momento? Lentidão na chegada a São Paulo, ele do 16 ao 14 e na Anchieta, do 21 ao 17 por excesso de veículos, assim como do 13 ao 10 na chegada a São Paulo. Situação das balsas nesse momento: cinco embarcações estão operando entre Santos e Guarujá, com 35 minutos de espera do lado de Santos e 25 do lado de Guarujá. Santos e tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo o DH. As câmeras da praticagem, a né, entrada do estuário, nessa manhã um pouco nublada, né? A visual bonito da, da, da, do estuário de Santos. Estamos a Prefeitura de Santos, lembrando aí, as obras que estão sendo realizadas no Canal 1, com a praia, efetivamente atrapalham a vida do motorista que vem de São Vicente, principalmente. Além, é claro, as obras do VLT e também da Rua Goiás, Chico, além, é claro, da Rua... Avenida Bernardino de Campos, ali próximo da Francisco Glicera. Situação complicada para o motorista. É verdade, Fernando, muito bem. Muito obrigado aí pelas principais notícias e destaques do dia de hoje. Acompanhamos aqui com muita atenção e preocupação também, porque notícia inflação voltando, enfim, tem uma série de, de preocupações no Brasil. E nesse sentido, Bahia, hoje nós vivemos o chamado governo de transição, né? coordenado pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e uma série de outros integrantes. Inclusive a senadora Simone Tebet que foi candidata à presidência da República. E o que se discute muito, o que centraliza aí as, as atenções e preocupações, Baial, é a questão do Ministério da Fazenda. Eu acho que é um cargo nevrálgico dentro de qualquer governo. E muitos nomes têm sido cogitados, há rumores, não tem nada definido, mas há rumores. Por exemplo, fala-se muito eh, para o Ministério da Fazenda, no ex-ministro Fernando Haddad, foi candidato como futuro ministro da Fazenda. Fala-se muito também no ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é outro nome cogitado. Fala também em Guido Mantega, que foi ministro no governo Dilma, de Aloísio Mercadante, também economista conceituado dentro do PT, e naquela turma do Plano Real, que está participando inclusive do governo de transição, Pércio Arida, André Lara Rezende, Armínio Fraga, entre tantos outros nomes. O que é que você sente no meio empresarial, você que está sempre muito em contato com Brasília, vai lá, com o presidente da Abitrar? tem lá suas fontes, seus contatos então, e que tal. Que qual é a tendência do, do futuro ministro da Fazenda? Um cargo, alguém mais político ou alguém mais técnico? O que, que você acha que seria o melhor para o Brasil? Bem, eu acho que o mais técnico, sem dúvida alguma. Seria melhor. Por quê? É, por exemplo, só o anúncio da possibilidade do Ministério Cair nas mãos, nas mãos do Haddad, a bolsa despencou. Porque tem uma entrevista do Haddad recente aí, onde ele diz que ele muito pouco entende de economia. economia. Não é? é. Uh, ainda há tempo dele entrar numa faculdade de economia e se preparar. Só que não para esse governo, ele quem é um sabe os próximos. Não é? É um Mas não quero, obviamente, me estender sobre esse assunto. Então. Por que o mais técnico? Porque o, a, a, a, quem produz riqueza são os empresários, Sim. e a Bolsa está aí exatamente para fomentar os investimentos necessários para que essa produção brasileira, ela, é, é, além de aumentar sua produção, melhore sua qualidade, enfim que produz a riqueza para que, o, que o, a nação receba essa contribuição do empresariado através do pagamento de tributos e impostos, que é assim que a roda gira. Então, na medida em que você veja uma taxa de dólar subir e a bolsa despencar, alguma coisa... Não está bem no reino da Dinamarca, como Sim. dizem aí é, no popular. Velho, ditado, velho é. ditado. Então, é uma grande preocupação nós que somos empresários, porque o empresário com responsabilidade, ele obviamente não poderia deixar de estar preocupado com a, o grande guarda-chuva que ele tem, uhum. que abriga seus funcionários com uma série de obrigações tipo. Sim. É, saúde, contribuições, é. pagamentos de salários, enfim, que sai da onde? Da produtividade do, do próprio empresário. Não é? É. Nós somos empresários de uma modesta empresa que estamos aqui em Santos, a vamos completar 50 anos em 24, não é? e, e nós temos lá sobre a nossa guarda 1.200 vidas aproximadamente, e só falando de convênio médico, hum. não é? E, e, e além das nossas obrigações, eu costumo brincar com o meu pessoal, eu digo, olha, quando o pasto está bonito, verdinho, etc., a vaca não vai embora, começa, fica ali, não quer ir embora. Então, eu a média de, de, de empregados que a gente tem com mais de 15 anos de empresa é enorme. Sim. Por quê? Porque, primeiro, que eu... eu modesta parte, acho que sou um sujeito bastante liberal e, e consigo liderar todos esses meus colaboradores é, de uma maneira é, que eles se sentem em casa, como a gente costuma Sim. dizer, é a grande família, a família da nossa não. empresa, que é a Transbrasa. Uhum. E, e Então funcionários com 27, 25, 23 anos Tem um monte de gente Agora me preocupa muito Não deixar ninguém para trás numa, Num cataclisma qualquer que possa acontecer tá entendendo? Porque nós, por exemplo Embora prestadores de serviço Nós temos que ter um investimento muito grande Para que a gente possa prestar o nosso serviço Que é exatamente os equipamentos que nós fomos obrigados a comprar, mesmo ainda com um contrato de transição, que, aliás, eu sou especialista em contrato de transição, já estou no décimo. Então, nós fomos obrigados a comprar alguns equipamentos que chegou na ordem de quase 12 milhões de reais nesses últimos quatro, cinco meses. Por quê? Porque nós ficamos meio apáticos com sem serviço durante a pandemia... e eu fiz uma promessa para mim mesmo... diante do espelho... Sr. Baiar... o senhor não vai mandar nenhum funcionário embora... por ocasião da... da... Da, da, pandemia. da pandemia... e eu cumpri... essa promessa para mim mesmo... eu me orgulho muito disso... está entendendo? e evidentemente que... a gente sempre tem as suas dificuldades... mas graças a Deus a gente tem conseguido superar isso. Agora, como a gente não é só a Transbrasa, mas o Porto, de um modo geral, aumentou consideravelmente, uhum. não só o, o trabalho de exportação, mas de importação, Sim. basicamente os terminais retroportuários e mesmo os terminais portuais estão todos abarrotados de, de mercadorias, de contêineres, de serviços, não é? a gente tem ainda que redobrar esse cuidado, então em função dessa perspectiva que a gente teve Bem, algum tempo atrás, a gente precisou investir, porque se eu não tiver equipamento, eu não consigo dar conta, é, é o sujeito planta, atividade. e quando chega na hora da colheita, ele não tem uma colheitadeira, é, como é que faz? A, a, a plantação se perde no campo, e exatamente o que nós fizemos, então nós temos que tem um cuidado muito grande E é por isso então que o Ministério da Fazenda tem que ficar com o técnico Tem que ficar com o técnico O nome entre os nomes citados do Henrique Meirelles lhe agrada? A gente Desde já teve uma Meirelles. experiência com Henrique Meirelles E eu acho que ele não foi reprovado É um sujeito que ele se comunica muito bem Com os grandes banqueiros mundiais, tá certo? E isso facilita muito sim, a coisa, sim. né? E sabe como ninguém, porque ele foi banqueiro, foi Sim. presidente de banco internacional e etc. Ele sabe como lidar com isso, né? Eu não acompanhei com muita atenção os citados anteriormente por você, ah, mas, mas eu é acho plano que, plano é da, plano da, plano da mesma maneira que se descobrem novos métodos, que se hum. descobre isso e aquilo, tá entendendo? É, eu acho que os métodos dos citados aí já estão ultrapassados depois que você teve na, na, na, no Ministério da Economia um senhor chamado Paulo Guedes, eu acho que talvez seja atualmente o melhor economista do mundo, porque fazer o que o governo fez exatamente no comando econômico do Brasil transformar Aquilo tudo que nós tínhamos na, na, na economia que nós é, temos hoje, tem que tirar o chapéu. Muito bem. É Bayern, você começou a falar sobre o Porto, nós vamos falar mais sobre o Porto, especificamente o Porto de Santos, no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque, em, em Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias.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 acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews News pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.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 De volta. de volta com o Verão em Foque, manhã de notícias, desta quinta-feira, dia 10 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer o presidente da Transbrasa, o empresário Baiar Umbuzeiro, que também preside a Arbitra, a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. E neste bloco vamos falar bastante sobre o Porto de Santos. Mas antes disso eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje na nossa região. Celso, seja bem-vindo.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 Obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. E agora, queria chamar o Fernando de Maria, que certamente tem perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Sim. É, vocês, Bahia, na semana passada, logo, logo após as eleições, no dia seguinte, a, o Tribunal de Contas fez uma audiência pública, inclusive o prefeito de Santos esteve presente, a, colocando aí, dando encaminhamento ao um processo de desestatização do Porto de Santos. Ah, o governo ainda pretende, obviamente, que isso ocorra ainda este ano. Uh, só que o TCU, se tiver algum ministro que porventura, peça as vistas, ou obviamente isso não vai dar tempo para isso acontecer este ano. Qual a sua expectativa? O que você acha? Acha que vai ter uh, players aí participando desse processo nesse sentido? E eu gostaria de saber um dos pontos que foram discutidos, uh, da, da proposta todo, que está hoje colocada em discussão, Quais são os pontos positivos que você considera e quais pontos que ainda precisam ser melhorados aí dentro dessa proposta de desestatização da administração portuária do Porto? Bem, de Fernandinho, um eu confesso que não tive a oportunidade de ler atentamente esse relatório que o TCU produziu. Mas o que eu acho é o seguinte: eu, como se estivesse com o ministro do TCU e se soubesse tivesse, de repente, alguma dúvida a respeito deste ou daquele item, ao invés de pedir vista e trancar o processo de estatização, eu chamaria o governo para esclarecer as coisas. Eu acho que é assim que as coisas deveriam andar. Sem não é? Porque o TCU, na verdade, ele é um, é um, um tribunal que é um tribunal de aconselhamento é um tribunal que uh, tem a missão até de ajudar o de orientar, governo né? de orientar. orientar e ajudar o governo então é, simples fato de pedir vista e trancar digamos assim o, o processo de desestatização eu acho que não seria a melhor opção para o TCU, eu acho que nada melhor do que você alinhar, alinhar as ah, é. dificuldades e, e tentar trazer uma solução. à luz uma solução. Então, eu, particularmente, diante de toda situação é, pós-eleitoral, relatório disso, daquilo, uma coisa e outra, o clima está muito tenso, não é? Para que pudéssemos fazer uma desestatização com tranquilidade, este ano, né? com reconhecimento do povo como um todo, porque todo poder emana no povo, não foi que disse isso, está escrito na Constituição, não né? é? Então, o que, que acontece? Eu acho que tem que haver, é lógico, a gente vai ter dentro de casa, ó, oh, pedir para fazer um bife hoje. Ah, eu não quero bife, não. Faz um, uma outra coisa aí, porque eu não, eu não. Já comi carne ontem, hoje eu não quero. Você nem dentro da tua própria casa você tem muitas vezes a unanimidade da coisa. Mas se conversa e se chega a, a um denominado comum. Então, eu acho que em que pese o grande esforço. Da, do Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Portos, a ANTAC, enfim, toda a cúpula Sim. do governo que está que, que cuidando desse assunto, ou seja, dos portos, de um modo geral, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer, é lamentável, porque, como eu disse anteriormente para você, o, o, o, o, o, nós temos um Estado muito grande, o Estado não é um bom prestador de serviço. Então, sem dúvida alguma, eu acho que, que é possível você ter uma boa parte ou totalmente o controle uhum. sem você precisar executar, sem você precisar participar. a autoridade portuária, essa autoridade portuária, pelo menos, até onde se sabe, vai indo bem. Tem sido superavitário, o movimento portuário... Antigamente era só DFS. Não tenha dúvida... é, é óbvio vez parece que é a coisa que a minha é, vem... É, não tenha dúvida... Se você pegar o balanço... Os balanços seguidos... da do SPA... Uma série de coisas... Você vai ver que, que tem alguma coisa... Por exemplo, o sujeito... É, morreu e deixou uma dívida monstruosa... Como é que eu vou fazer para receber... Será que os... É, é, os herdeiros... É, herda, vão herdar essa dívida, Sim. então põe de lado e vamos tocar a vida para frente e fazer com que a empresa seja superavitária, deixando de lado. Eu estou me referindo a uma grande Sim. dívida que, que a Libra deixou, todo mundo sabe, que, quando a gente fala em dívida claro. bilionária, todo mundo sabe que é a, que é a Libra. Não é? Então, o que, que se vai fazer? Nós temos que olhar para frente e correr atrás disso, não é? Sim. Agora, eu lamento, porque eu sou partidário de que o Estado tem que ser pequeno. Quem? acho que este ano é muito difícil, muito. fim de governo, mudança de governo. Vamos aguardar o desenrolar aí da questão da desestatização. Mas falando em Porto, Baiano, eu queria colocar para você o seguinte. A Câmara Municipal de Santos uh, está analisando, vai analisar, é um tema fundamental que é a lei de ocupação e uso do solo de Santos. Né? Eu queria, e isso vai implicar em mudanças. Tem. tem. Santos tem Porto? Tem. Mongaguá tem. Outra cidade não tem. Então, veja: nós temos um orçamento de 4 bilhões. E 400 milhões. Para o ano que vem. Para o ano que vem. É, Cuja participação de todo o sistema portuário não é, é, gira em torno de 60% de contribuição para esse orçamento. Sim. Então. Eu tenho plena certeza Confio na Câmara Municipal Porque eu já lá estive não é? De que tem que haver Um certo bom senso Para que uh, Esse impacto De uma nova uh, Alteração legislação, né? legislação Na lei de uso De ocupação, de ocupação do solo Ela tem um o bom senso E que uh, Ainda que tem que privilegiar, evidentemente, a população mais carente, etc., mas um pouco mais distante do Porto. O Porto é a galinha dos ovos de ouro, então nós não podemos, de maneira nenhuma, é, para atender, eventualmente, algum interesse político desse ou daquele, etc., prejudicar a atividade portuária. Então, eu confio plenamente, o pessoal da Câmara tem pessoas que pensam, como eu, e não porque eu sou empresário, e mas é disso que eu vivo, é disso que eu tenho lá 600 empregos diretos dentro da minha empresa, na qual o volume de imposto sobre serviço que eu pago é respeitável, que faz parte desse 60% do orçamento, da arrecadação. Então, eu acho que é óbvio que a gente tem que ter muito cuidado, sobretudo com a parte ambiental. Essa é outra questão que eu queria colocar. Exatamente. A questão é, do meio ambiente, que então o um grande tema mundial. Exatamente, é exatamente. Então eu acho que que é, é, a, a, a câmara municipal está estudando essas alterações que vêm por aí através da nova legislação de, de alteração da lei, mas eu acho que eles vão ter bom senso, não tem a menor dúvida. Com relação a minimizar qualquer tipo de restrição Porque hoje o, o, existe um número muito grande De empresas que estão, digamos assim Na beiradinha da água Sim. Ou muito, porque se confunde a água com a população Então é uma, uma é, essa esse, digamos, esse equilíbrio ele precisa, evidentemente, ser cuidado muito bem, porque se você desequilibrar de um lado ou do outro, é, fica difícil, porque sem porto, o que seria Santos? Não, não, não, não dá para imaginar. Está entendendo? Então, como nós vivemos numa ilha, e cada dia que passa o chão fica mais caro, é mais caro. as atividades retroportuárias começam sair para mais longe para distância e a nossa eh, não existe um porto eficiente sem que você tenha um retroporto, retroporto eficiente. eficiente então imagine a somos... proximidade é fundamental, para fundamental mas com os preços das áreas, dos terrenos e isso Sim. e aquilo os investimentos precisam fazer, serem feitos ainda enfrentando problemas ambientais etc para que você esteja tenha competitividade, porque em que pese nós sermos o maior porto da América Latina, nós temos uma competitividade muito grande hoje entre os portos sulíneos, os Sim. portos nordestinos, do norte, etc., você vê que a carga está começando a se espalhar de tal ordem, e isso em função da própria infraestrutura rodo, Ferroviária que vem uhum. se alastrando cada dia que passa, isso vem aumentando, a cada... e evidentemente os custos das nossas commodities começam a reduzir, abrindo muito mais o mercado das nossas exportações. Claro. E as exportações brasileiras, 90% e ou para não dizer 100% saem através dos portos, e hoje já saem pelos portos sulinos, pelos portos uhum. nordestinos e do norte, etc. etc. Então, eu acho que é, é, é, é preciso ter muito cuidado Manda com atenção, esse relação, equilíbrio, exatamente. com essa relação. Mas eu confio no, Você na, no tem, trabalho. Na, na dele. Câmara há uma interlocução fácil, quer dizer, vocês, o setor empresarial e arbitrar, por exemplo, uma entidade nacional. É, preocupada com essa questão, pelo fato de Santos ser o maior porto da América Latina, o maior porto do hemisfério sul, na verdade. Lógico. É, é, essa interlocução com a Câmara, como é que ela é feita, Baiar? Não, na verdade é, a gente não tem tido, digamos assim, é, uma interlocução hum. é, bastante profícua, onde a gente é né? técnica e etc. Então tem lá uma. Por exemplo, uma audiência pública, aonde você. Mas a audiência pública, você não tem condições, digamos assim, de sentar na frente de um, um grupo de vereadores técnicos, da mesma maneira que nós temos os nossos técnicos sim. na empresa, e discutir. De te... a audiência pública é uma coisa assim que está ali para, como se costuma dizer para inglês ver, cumprir, cumprir, o, cumprir tabela. O tabela, porque você não tem como discutir mais argumentos, mais detalhadamente, uma série de coisas, mas eu creio que, que isso evidentemente há uma grande responsabilidade do prefeito nesse aspecto, claro. e eu aqui quero obviamente agradecer até... O Rogério, o nosso prefeito, o Rogério Santos, o prefeito, que ele tem tido um certo olhar diferenciado, porque os prefeitos que, que, se, que lhe antecederam sempre trabalharam de costas para o porto. E eu creio que ele e a Câmara começam a olhar para a água. É. Isso, Isso é, é muito importante. A secretaria, existe uma secretaria específica, de Secretaria de Assuntos Portuários, importa, que poderia fazer essa interlocução. Mas nós precisamos uma dotação orçamentária para a Secretaria de portos para Sim. que ela possa também ter técnicos contratados, possa é. trabalhar de uma maneira onde essa interlocução Se ela seja muito mais uh, profícua e mais, uh, digamos assim... Quase que diária, de, sei lá, com muito mais e seria, frequência. Seria o canal natural. É, Exatamente. Que então, eu, eu, óbvio. Vamos que... aguardar o orçamento, a distribuição das verbas, aí, é. né, que vai ser, porque são 4 bilhões e 400 milhões. O Orçamento de Santos para 2023. E eu aqui eu mando aqui modestamente um recadinho para o nosso prefeito. Olhe com bons olhos aí a Secretaria de Portos Sim. e bota uma grandinha a mais para ele lá, <risos> para que a gente possa auxiliar, porque nós somos auxiliares nós Sim, não queremos, cara. sabe Sim. as coisas estão feitas a quatro mãos, uma horas. boa medida se der transformação, por exemplo aí não depende evidentemente do prefeito mas o conselho de autoridade portuária pode voltar, voltar a ser deliberativo exatamente né? ele é consultivo mas, então... Chico, eu posso garantir a você que o Mário Povia que é o atual Sim. secretário de Portos é favorável, isso como nós somos afinal de contas eu nasci em Santos fui Sim. vereador em Santos minha família Trabalho, trabalha aqui, é uma, uma empresa familiar, a nossa, Sim. então nós vivemos aqui, eu vou defender Santos. Claro. Então, o Palmeiras foi campeão, tudo bem, parabéns para Palmeiras, mas eu sou continuo santista. É lógico. Tá entendendo? <risos> todos nós. Ah, todos Graças nós. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Vai, vou pedir sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida continuando a conversar sobre o Porto de Santos. Voltamos já.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 Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocknews.com ou pela TV no youtube.com/boke-news-tv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bloquenews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews News pelo Google Play Store.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Manhã de Notícias desta quinta-feira, dia 10 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, o presidente da Transbrasa, empresário Baiano Cruzeiro, que também preside a Abitrac, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Estamos conversando sobre o Porto de Santos, naturalmente. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas, mais colocações para o nosso convidado. Fernando, por favor. Vai, uh, o plano diretor do município foi sancionado pelo prefeito Rogério Santos e um dos tópicos é a expansão, ou seja, a diminuição de, de áreas para fins por exemplo, na área continental de Santos. Uh, porque até hoje a gente vê que a área continental, justamente a área continental, justamente para expansão portuária. Você acha que, uh, e você comentou agora há pouco, o preço do metro quadrado em Santos é cada vez mais uh, absurdo e, obviamente, por questões. Óbvio em razão a ilha, você acha que caminha para isso? O que fazer, já que a possibilidade de túnel é, vai ficar cada vez mais difícil, novamente, e até a ponte, volta né? a outra ponte também, que infelizmente não sai do papel. O que fazer nesse sentido? E qual vai ser a relação da Agitra com o futuro Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Pote, no eventual governo? O que vocês pretendem pleitear aí? nesse título, vão insistir, vão divulgar e defender, obviamente, de quais bandeiras aí para poder é, dialogar com o governo, na posição de presença, pelo arbitrar. Bem, Fernando, uh, eu acho que há, há muito tempo que a gente vem falando na área continental, eu, inclusive, há muitos anos atrás, quando vereador, a gente já falava sobre esse negócio, tá certo? Antes até da Bertioga... É, se tornar um município, que eu participei extensamente disso. Então, a área continental lá é N vezes maior do que a área insular aqui, tá certo? E ela precisa ser ocupada. Agora, é óbvio que, que essa ligação seca o Guarujá, através do túnel, tá, estaria muito bem encaminhada com relação à desestatização. Sim. Agora, com essa dificuldade toda que a gente vem tendo, é, eu não consegui imaginar ainda aonde que poder-se ia buscar o um, um, um, um valor necessário, recursos, né? recursos os para recursos necessários para se fazer o túnel, porque expansão imobiliária na, na, na área continental de Santos é fundamental, Sim. não se discute isso, mas sem uma ligação seca, dificilmente você conseguiria claro. sucesso. Claro. Até porque eu não, não sei exatamente qual é o volume de áreas que, são, que pertencem ao município. Então, o próprio município, se eventualmente tivesse uma, uma grande quantidade de áreas lá, seria muito, uh, uh, diria, propósito... Você vender parte dessas áreas para participar, inclusive, com investimento no próprio túnel, que é para você chegar na área mais valorizada. Você vende 50% da área por 5% para conseguir chegar na área que passou a valer 30%. Então vale a pena a troca, não é verdade? Então eu acho que o orçamento de Santos ele precisaria também é, ser mais colaborativo com relação essas necessidades todas, por exemplo, o túnel do Maciço ali, que vai de Marapé lá para a zona é, noroeste, oeste, etc., com todos os orçamentos passados, será que é. não tinham já alocado uma graninha para fazer o túnel? É. Cá entre nós, não é? Então, é, desculpe, mas é, eu sei que é difícil lidar com dinheiro, não é? Principalmente aquele que não tem, não tem a experiência, nem o trato com isso aí. Mas, de qualquer maneira... Eu acho que, que essa iniciativa da prefeitura, ela é muito boa, ela, nós estamos atrasados com relação a esse assunto, mas nós temos que discutir a ligação Sim. seca, senão não acontece nada. É verdade. E com relação a outra pergunta do Fernando Baiar, sobre a, a relação da Abitra com o futuro governo? Bem, nós não temos ainda, digamos, uma, uma perspectiva de como é que isso vai acontecer, a gente Sim. não sabe quem será o ministro da infraestrutura, a gente não sabe quem será o, o secretário de portos, mas é, nós estamos, digamos assim, é, na área portuária já vai fazer 40 anos, então nós já percorremos esse caminho no passado e eu acho que nós não vamos ter dificuldade de voltar a percorrer esse caminho com relação, o relacionamento com o que seja qual for, de, de, de governo, seja qual for a matéria, a ideologia, etc. Porque nós estamos falando do maior porto da América relação Latina institucional, né? É lógico. não é uma entidade não Então, hoje nós temos um uma, uma um grupo de nós é, não é que fundamos, ele é nós temos a coalizão, Sim. que reúne todas as associações que representa os portos no Brasil inteiro, da qual a arbitrafe faz parte, não é? então nós temos até um, uma, um, um acerto, que é o seguinte, tudo que for por unanimidade, nós tocamos para frente em nome da coalizão, aquilo que tiver um divergente, cada um se vira por si, nós não, não usamos a coalizão. Então, essa é uma forma que a gente vai convivendo e as coisas estão caminhando. Estão caminhando bem. Muito bem. É, falando em Abitrar, vai nós temos agora, viu, Felipe, um vídeo institucional da Abitrar e uma campanha que a associação está lançando. Né? Eu gostaria de mostrar aos nossos amigos internautas esse vídeo da campanha, uma campanha nacional da Abitrar, falando sobre a importância dos portos. Por favor, Felipe, então logo esteja no ponto, pode soltar. Os portos brasileiros são fundamentais em nosso dia a dia. A todo momento, dezenas de navios carregam e descarregam toneladas e toneladas de produtos que fazem parte da vida dos brasileiros e são comercializados com o mundo todo. commodities agrícolas, produtos químicos, máquinas, alimentos, medicamentos, automóveis até celulares de última geração. Tudo isso faz parte de uma cadeia logística, onde as cargas são armazenadas e movimentadas de diversas formas para abastecer o Brasil e todo o planeta. E para que você receba e envie produtos de todas e para todas as partes do mundo. O Brasil passa pelos portos. Muito boa, Era muito a boa a campanha da coalizão ah, e a arbitrar presente, né, Bahia? Sem dúvida. É, mostrando a importância dos esportes, né? É fundamental, É, né? parabéns pela campanha, tomara que ela tenha, seja, seja exitosa Sim. e que esteja nos meios de comunicação, exatamente para fazer essa comunicação, essa divulgação para a população. A população uhum. precisa saber a importância e defender os esportes. Sem dúvida todos. alguma. Bahia, eu queria também aproveitar o programa... Nós estamos nos aproximando do final, para que você falasse um pouquinho a respeito do concurso da AnTAC. A Antarique lançou um concurso, né? é, abriu um concurso para projetos de impacto é, socioeconômico socio e socioambiental em todo o Brasil e a Transbrasa se inscreveu em um projeto né? e esse projeto é finalista vai sem dúvida alguma agora eu vou agora fala um pouquinho desse vou, projeto vou pedir licença é, um pouquinho é... da minha falta de modéstia mas a nossa empresa uh, é uma das finalistas são cinco finalistas o projeto fala sobre o projeto de carbono neutro e nós somos os pioneiros aqui em Santos Sim. Nós é que iniciamos essa, essa digamos assim, essa iniciativa... E participamos lá da, desse concurso da ANTAC. Isso tem muito a ver com a própria filosofia nossa da Transbrasa. É, e que eu vou terminar aqui sobre o projeto... Depois eu entro na nossa filosofia da Transbrasa. Então, uh, o crédito de carbono, evidentemente, está sendo divulgado no mundo inteiro e nós imediatamente é, como temos uma política ambiental dentro da Transbrasa nós achamos muito prudente que nós fôssemos claro. o pioneirismo o problema do pioneirismo é o seguinte você vai numa fonte e você bebe água fresca tem risco, da água está envenenada Sim. mas eu prefiro correr o risco então nós estamos na frente então Oxalá é, é, merecidamente porque nós falamos muito duro para que a gente tenha isso aí, isso não é de graça, a gente compra o carbono, Sim. não é? Mas de qualquer maneira a gente está mitigando aquilo que a gente produz de fuligem através dos nossos caminhões, nossos equipamentos e etc. Nós estamos é, é, comprando esse carbono e isso para nós isso é uma satisfação muito grande. Oxalá a gente consiga ser vencedor porque... Esse, esse êxito, essa vitória não será exclusivamente da Transbrasa Ela será do Porto de Santos, claro, da cidade de da Santos, cidade, que vai, vai aparecer lá. É. Na verdade, o, o Pelé. De inovação socioambiental. O Pelé percorreu o mundo. O mundo levando é. não só o nome dele, Sim. mas levando o nome de do Santos. Santos Futebol Clube e, Santos. e da cidade de Santos. Muito então bem. é isso que a gente quer falar. Legal. Boa mas sorte, hein, que corre tudo bem. Eu espero. <risos> e eu falava. Pouco da nossa filosofia, por exemplo, nós estamos numa área onde nós temos é, vizinhos, é, residentes, etc., Sim. etc., em que pese a Transbrasa ter licenciamento para produtos é, químicos, e, e, e evidentemente que o, o grau de perigo é, está avaliado por quem licencia, mas a avaliação dos proprietários, dos sócios da Transbrasa, da qual eu lidero, uhum. a avaliação mais importante é a nossa. Por exemplo, numa época em que nós estamos carentes de serviço, de negócio, etc., é, apareceu essa semana uma exportação de, de um produto que é perigoso, Sim. que é o amianto. Eu imediatamente falei, peça desculpas ao pessoal da Eternite, desculpe se eu estou sendo indelicado em falar o nome, mas eles estão exportando amianto, e eles estão com dificuldade, porque pelo menos aqui pelo Porto de Santos, eu acho que ele não consegue exportar, porque a partir do momento que nós rejeitamos esse serviço de exportar amianto, ele vem fardo, etc, ah, seja lá o que for, pode vir do jeito que quiser, nós somos contra a utilização do amianto... porque ele já foi proibido no mundo inteiro... não é altamente prejudicial à saúde, etc... etc. então nós rejeitamos esse trabalho de amianto... uma outra rejeição que eu fiz também... até porque nós tivemos um, um acidente... É, se eu, eu, eu não me lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado de um incêndio provocado por pastilhas de cloro. Então, é, nós tínhamos é, também a oferta de recebimento dentro da legislação que nos permite é, contêineres contendo pastilhas de cloro. Então eu pedi desculpas ao, ao importador e ao despachante, etc., mas... É, nós não podemos receber esse produto. Ah, mas vocês estão licenciados, etc. Sim, isso não quer dizer nada, mas prevalece é a nossa decisão filosofia. Decisão não quero colocar em risco, está entendendo? E o desconforto da própria vizinhança que nós Sim. respeitamos. Nós temos o cuidado de ter um aparelho lá que faz medição do ruído que, que é provocado e nós temos lá um alarme, quando nós só trabalhamos numa determinada área até as 21 horas, depois das 21 horas a gente não trabalha com o um equipamento naquela área, recentemente nós atendemos até uma, uma reclamação de um vizinho, que é, os equipamentos quando dão uma charré para uma questão de segurança, eles dão um alarme, eu mesmo, é, pô, falei que, que, que alarme, irritante esse troço, até o dia que veio, alguém falou, poxa, mas esse alarme tá, tá, tá, tá, tá irritando a gente, independentemente do horário, tá. e eu falei, pô, vocês dão um jeito de abafar, que o alarme não precisa ser o alarme pro quarteirão inteiro, não, né, não, é restrito ali, que nem alarme de, de falta de cinto de segurança no automóvel, sim, coisa sim. assim, então esses cuidados a gente tem exatamente em respeito à nossa vizinhança, que a gente sabe que é um bairro residencial, em parte, não é? e porque é, eu quero lembrar também, aproveitar o gancho, que nós tivemos, na época da, lei, da feitura, da, da, da, da, da lei orgânica do município, eu tive embates enormes, porque havia um colega vereador da época que ele insistia que a vocação da cidade era turística. turística e eu bati o pé me lembro perfeitamente que o Marlaíno participou Isso. de algumas reuniões dessa natureza até um dia ele saiu porque falou, vai acabar tendo uma briga física aqui e eu, é, eu não a vocação é portuária é, é. e hoje a gente está vendo é. 60% do orçamento do município, vem, porto. Não, vem tá, do porto. Eu que nós, queria saber o que, que o turismo deixa como sabe, contribuição é, é, para o orçamento. O que, é que são as chamadas vocações naturais? Você está entendendo? Porto, né? então, e a Linha Orgânica acabou consagrando esse entendimento das vocações naturais de Mas centro, deixo aqui um né? convite pra... àqueles que se interessarem em conhecer a nossa empresa, Olha, obviamente com beleza. disciplina, a gente tem. É, uma série de restrições com relação à área operacional mas não pode fotografar não sim, pode sim, isso, é. não pode aquilo mas sempre é um prazer a gente receber inclusive, aqueles que querem conhecer um pouquinho do Retropo. Inclusive para estudantes universitários. Sem, aí uma belíssima experiência. Sem dúvida alguma. Baiano, quando é que vai ser o resultado aí da ANTAC do concurso? É, nós estamos ah. na expectativa, né, Puxa, Chico? Quando sair a risa. Eu, eu <risos> quero <risos> voltar aqui para... ganhar pra... ganhando o prêmio. É, sem dúvida ah, alguma. Certo. Tá bom, Baiano. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Fernando, algo mais? Fernando, já estamos no limite do programa. Para o Baiar aí, para esse prêmio aí, entre os assim, finalistas, sucesso. E lembrando que o Baiar aí, a Transbras, em breve, vai ter aí uma, uma, uma, uma vizinhos novos aí, né? Um é. empreendimento, um shopping vai reformular toda aquela região. O aí, grupo Peralta, né? a, Balar, a Marapé, é. muito Muito <risos> É interessante tá certo. Nova que tá certo, Fernando. Muito bem, vamos aguardar. E temos aí também, eu tenho 50 anos atrás Brasil, ano que vem, né? Que vem, é, 24, 2004. 24. Nós estamos praticamente no fim do ano. 50 Nós anos atrás Brasil. 50 anos. Muito bem, Bahia, muito obrigado, viu Bahia, mais uma vez pela sua presença e esclarecimento. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer grande estar aqui. Uh, Respondeu algumas perguntas inteligentes, de que vocês são comprometidos com a nossa cidade também e sobretudo com o porto. Porque vocês é, sabem não, perfeitamente não. que sem Cara, o porto não seríamos nada. Sem dúvida. E, olha, eu sou testemunha como repórter que cobria a Câmara naquela época, as brigas <risos> a lei orgânica do município a respeito da vocação é, da cidade de São Paulo. É verdade. Faz, faz, tanto tempo, faz tempo, faz tempo. Muito obrigado ao Baiano Buzeiro, presidente da Trasbras, e presidente da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Muito obrigado. obrigado pela presença, muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação, à equipe técnica em nome do Felipe e especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Um grande abraço e até amanhã. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016,